Quatro treinos de perna que toda mulher depois dos 40 deveria fazer. Vamos lá, eu sou o professor Emílio Júnior. Vem comigo, já se inscreve aqui porque você vai gostar. Vai ficar de joelho na posição de quatro apoios, que é essa posição aqui. Vamos trabalhar bem a região do bumbum. Então você vai fazer o seguinte: ó. vai elevar dessa forma e fazer o seguinte. Segura, agora bombeia. Um. 4, 5, mudou, vai com a outra perna, segura, agora bombeia, 1, 2, 3, 4, 5, você fazendo essa dica que eu acabei de passar, você vai trabalhar bastante o seu glúteo, independente da idade, mas essa é prioridade para mulheres acima de 50, de 40 anos até 60 anos, dá para trabalhar bastante esse exercício. O outro que nós iremos fazer é o seguinte, é a elevação pélvica. Só que essa elevação pélvica, ao invés de você subir, descer, subir, descer, não, aqui você vai subir, contrair o seu glúteo, cada vez subir mais e sente o seu glúteo contraído. Segura, vamos fazer aqui um exemplo rápido, 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu 8 vezes. 7, 8. Por que eu fiz só oito vezes, minha guerreira? Porque você tem que segurar muito mais tempo, não é 8, é para o vídeo ficar dinâmico. Outro exercício que vale a pena você treinar e não deixar de fazer é o agachamento sumô. Agachamento sumô vai trabalhar muito o interno de coxa. E como é que você trabalha? Fazendo assim, ó, agacha e sobe, agacha, sobe, agacha e sobe. Não descansa em cima aí que tá o pulo do gato. Coloca duas, duas mãozinhas aqui e faz assim, ó. Vamos comigo. Três, dois. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. É só esse movimento, descer e subir, descer e subir, até você não aguentar mais. Quando você não aguentar, você não vai conseguir subir, pode acreditar. Vamos à última dica, a última dica é a dica de ouro, que eu costumo dizer. Presta atenção, não tem mistério. Mãozinha na parede, ambos os pés paralelos, colocou a mãozinha aqui do lado, só joga... A perna para trás, sente o bumbum, toca nesse bumbum, tu vai ver que ele está durinho, volta, atrás, segura, um, dois, volta, atrás, segura, um, dois, volta, aí você vira, vai mudar o lado, vamos lá, segura, um, dois, volta. Segura, um, dois, volta, segura, um, dois, volta. Essa dica de treinamento para você, minha guerreira, que está acima dos 40 anos, pode acreditar. Você vai dar um choque na região do teu glúteo e eu tenho certeza que você vai lá nos comentários falar Professor, que loucura, gostei muito. Até nosso próximo encontro!